Fala, jogador! Tudo bem com você, meu amigo? Como é que estão as coisas por aí? É o seguinte, notíciazinha aqui da hora É no dia 9 de setembro agora A Playstation anunciou aí o seu Playstation Showcase Certinho? A gente vai ver aí qual vai ser o futuro do Playstation 5 Bom, então... Estamos aí ansiosos, né? Dia 9 de setembro... É, a gente vai conseguir assistir é, às 17 horas pelo horário de Brasília, certinho. E a gente vai ver aí, cerca de 40 minutos, do que está por vir dentro do console PlayStation 5, né? A gente vai conseguir, talvez, né? Não sei, a Sony nunca manda real. Talvez a gente consiga ver um pouquinho mais sobre o God of War, né? Mais, mais um pouco do Horizon Forbidden West. O que eu acho que não é necessário, sinceramente. Aqui já mostrou um pouquinho do gameplay. Tá ótimo, tá excelente. Né? É um jogo bom. É um jogo que a gente sabe que vai ter a qualidade que a Sony coloca e emprega nos seus jogos. Então, para mim, não teria nenhuma necessidade de ficar hypando mais isso. E aí o Gran Turismo sete, né? Jogos que a gente pode esperar aparecer e se aparecer Gran Turismo, vai ser algo legal. Gran Turismo é uma série que ficou guardado no, na mente de quem jogou lá na, nos anos 2000, época de 90, 2000 e, e era realmente um jogo muito bom, até a época do Playstation 2 ali, era um jogo bom depois ele veio decaindo, né, e nesse, nesse quesito de jogos de corrida para simulação, o, o Gran Turismo já praticamente não entra, é, não senta né, na mesa dos jogos de simulação, porque ele ficou para trás, existem alguns outros jogos de simulação aí que já excederam e muito, o que vem a ser o Gran Turismo, e, pra mim, ele não conseguiu nem se encaixar na simulação e nem no arcade, né? Então, a a Microsoft, nesse sentido, foi um pouco mais inteligente é, que, e colocou lá um arcade, realmente, que é bom, né? Substituiu bem o Need for Speed né? com os Horizon. Mas que esperar então do Gran Turismo 7. Cara, se não for um jogo extremamente nichado ou um jogo extremamente aberto, não vai dar certo de novo. Ou eles têm que nichar ao extremo de todo mundo que gosta de simulação querer comprar um jogo desse, né? Por conta da sua qualidade técnica em simulação. Ou eles têm que abrir demais e transformar num arcade. Num semi-simulador. E deixar bem arcadezão mesmo. Se eles fizerem isso, eles vão ter uma gama maior é, de possíveis jogadores para essa franquia deles. E talvez reavivar. É o que eu acho que vai acontecer. Eu não acredito que eles vão pegar aí e fazer um jogo extremamente é, de simulação. Porque. O mercado é bem nichado e é difícil combater alguns outros jogos. Então acho que ela não vai para essa parte, ela vai querer transformar é, essa franquia em, em um arcade, coisa que o Forza já fez, né? E seria um concorrente ao Forza, porque já que a gente não tem Need for Speed no mercado, talvez seria uma boa... É o que eu gosto pra ser sincero, cara, é o que eu gostaria... É o que eu gostaria muito, porque a, a simulação ela é um nicho muito específico. O cara que gosta de simulação, ele vai comprar lá o, o volantinho, tá? Azul, né? a, a manete para passar marcha. Vai, vai ter todo aquele apetrecho. O cara vai querer montar a, as telas é, de forma que, que forme um cockpit. Então assim, o cara da simulação, ele, ele não é um jogador... Casual, igual eu e você Não é o jogador normal Ele, ele é um cara diferenciado Então existe o jogo pra ele já, exi, já existe o jogo pra ele O jogo pra ele não precisa ser uh, O único é, O único poder né? Ou o único jogo De corrida grande que, que a Sony Tem na mão, pode ser um secundário né? A Sony pode transformar O Gran Turismo em um jogo arcade é, Pra todo mundo Certo? E, e na sequência, lançar um jogo secundário, um Gran Turismo Simulator, um, entendeu? Alguma coisa assim de nicho. Aí sim, aí sim eu acho que todo mundo sairia ganhando, sabe? Acho que todo mundo sairia ganhando. Tanto a galera que gosta de jogar um joguinho de corrida normal tals, quanto aquele cara que é o, o simulador mesmo. O cara gosta de sentir que ele tá dirigindo um carro mesmo. Então acho que nesse quesito, dessa forma, a galera sair, sairia ganhando. O jogo de corrida para Sony tá difícil porque ela realmente Gran Turismo, cara, é, eu não sei se você já jogou aí o, o, o outro Gran Turismo que tinha os 6, é ruim, mano, <risos> eu joguei um pouco e assim, sem querer desrespeitar quem gosta e tal, tudo bem, é o seu gosto, né o gosto pessoal, não se discute, mas pra mim, eu acho um jogo muito ruim, eu não consegui jogar meia hora do jogo, sério, eu não consegui jogar, me pareceu desinteressante me pareceu é, pouco usual, sabe? Sabe quando você não sente emoção alguma ao jogar um jogo? O massa de jogar um jogo de carro é a velocidade e tal. E no Gran Turismo você não sente tanto essa velocidade. Pelo menos até 50% do jogo, né? É demorado, o jogo é, tra é travado, capado, né? É um simulador mesmo, como ele deve ser. Aí é onde eu acho que entra o nicho, o nicho. O cara vai gostar, já vai gostar demais, né? Mas mesmo entre o nicho de simulação, geralmente o pessoal não gosta muito de Gran Turismo Porque tem muitas coisas ali, técnicas que não condizem com essa galera que gosta, né? Da simulação Mas enfim, ele, ele tá um nem Ele não é nem simulação, nem arcade, ele não se definiu ainda E seria interessante que ele se definisse como um jogo uh, mais arcade aí para combater o Forza, né? E eu acho que todo mundo sairia ganhando. Seria algo muito interessante. Com relação ao God of War. A gente não viu quase nada. Mas cara, assim. Se você jogou lá o God of War. De Playstation 4. Não tem como muito fugir daquilo ali. Vai ser aquilo ali. Uma outra história. Mas assim. Qualidade técnica excepcional. Qualidade gráfica muito boa também. Né. E, e haja visto que no Playstation 4 a gente tinha um delimitador técnico Que eram os componentes ali empregados dentro do console Eram componentes fracos né E mesmo assim eles conseguiram extrair aí muito, muita qualidade gráfica desses componentes Com uma série de, de tecnologias e de coisas que, que o mercado já se habituou a fazer Dentro dos consoles O que é muito bom né Faz com que a vida útil do console Seja cada vez melhor, a gente consiga extrair ele muito desempenho de componentes que são antigos. Mas então, o que a gente pode esperar é um bom jogo, não tem muito como fugir disso. A gente já sabe, a gente vai ver uma coisinha ou outra, vai ver uma arma ou outra diferente, né? Um visualzinho e tal, e como vai se desenrolar a história. Eu, particularmente, cara, é... acho a história de God of War interessante, interessante assim, mas não, não, não creio que é... Não... Eu não creio que ela é uma história excepcional, não. Eles quiseram, né, nesse, nesse novo God of War, dar um, um peso a mais na história. Foi muito legal, foi muito interessante. Mas acho que ela é bem, ela é bem secundária, pra falar a verdade. Só mete o Kratos lá na, na mitologia nórdica e tal, e deixa o pau cair a folha, né? Então, é, é muito mais como um, um, um cena a, a história de God of War é muito mais como um cenário para que a gameplay venha à tona, né? E isso é muito bom. Apesar de que tem gente aí que, que é, explora o conteúdo de God of War até hoje, né? E a galera vai falar, porque a mitologia realmente ela é muito avantajada, né? Ela tem muitas coisas, tals, mas pra mim não é o propósito do jogo ficar bitolando você na mitologia como é de algum outros jogos que aí já, é, já te aprofunda muito em civilizações em mitologia. Não é muito aqui, aqui é mais porradaria e tal e é muito legal. E eu não tenho nada contra isso, eu acho que tudo bem, desde que seja bem feito, meu amigo, pode vir o jeito que eles quiserem. O cara tem, ele tem a possibilidade de ele pensar em alguma coisa e te entregar isso com uma qualidade boa. Mesmo que seja simples, mesmo que seja no seu pensamento, seja simples, seja algo é, mediano ali, mas se ele te entregar aquilo de uma forma excepcional, tá é excelente. É igual a entrega de um carro popular, o cara vai lá e vai entregar um carro popular, pô, mas o cara foi lá, entregou, colocou um lencinho, tá, sabe, transformou a sua experiência. Então é a mesma coisa, o, dentro do jogo pode ter isso. Mas a gente espera aqui de God of War de Horizon Forbidden West, é só dois jogos excepcionais, cara, tá, tá tudo certo, o Gran Turismo é uma incógnita, mas esses dois jogos aqui não tem muito como fugir, então assim, vai ser um evento pra mim fraco também. O que eu gostaria que a Sony fizesse, como um consumidor, como jogador, é melhorar a sua plataforma como um todo. Preços de, de jogos é, mu é muito caro, é muito cara, PlayStation Store é muito cara, é discrepante, cara. Ela, ela, ela praticamente aí, né? Se a gente for colocar em aspectos aí, ela, ela peita com o Nintendo, velho. Que é uma coisa surreal. E, e a Playstation Store chega nesse nível Assim, jogos antigos Tals A 120, 130 Você vê coisas assim Você vê co muitas coisas absurdas É muitas coisas absurdas Que você vê lá Dentro da, da Playstation Store Que você fala assim Pô, isso aqui é uma Nintendo esforçada Né? Então tem, tem promoções boas também Tem, eu sei Né? Mas assim De um modo geral É ruim De um modo geral Que eu estou falando Então Gostaria que ela melhorasse isso. Gostaria que ela focasse também na sua infraestrutura online, que não é boa. A galera não gosta quando fala disso, cara, mas não é boa. A PSN não é boa, cara. Constantes quedas. Uh, um, um link muito ruim. Né? Você fica offline muita, muito tempo, offline. Quando, ele, quando ela cai. E entenda. Eu estou falando única e exclusivamente da Playstation. Não é para você vir aqui nos comentários e falar. Pô, mas e, e a Xbox? Cara, eu não estou falando da Xbox nesse momento. Eu estou falando apenas da Playstation. Entenda isso. Tudo bem? Então, assim. Não estou fazendo guerra de console. Não estou fazendo nada. Eu estou falando dos pontos positivos e negativos da Sony. Única e exclusivamente. Não estou comparando ela com ninguém. Tá bom? Então... A Playstation poderia mudar algumas coisinhas aí, coisas que ela pode focar, é, mas não foca. Talvez por um comodismo, não sei. Porque em questão de jogo, eu já falei que muitas vezes, para mim, os exclusivos da Sony são os melhores jogos que saem no mercado. São os, são os melhores jogos, tecnicamente falando, é, são os melhores jogos é, no quesito de gráfico também, é, sabe? São coisas feitas com carinho, com capricho ainda... Não deixe a desejar, sabe aquele jogo que você joga, que você sente, cara, valeu a pena cada centavo que eu gastei, valeu a pena cada tempinho que eu passei aqui sentado É aquele jogo que você joga e beleza, tá ótimo, cara, que excelência, que experiência que eu tive Então é ótimo, os jogos dela já, já são bons, se ela manter o padrão, tá ótimo, tá excelente Agora, os pontos negativos dela, que são a sua infraestrutura, que são, né... A, a sua plataforma ali, coisas que ela pode melhorar, mas vez após vez a gente não vê ela nem citando essas coisas. Então indica pra gente que ela não, nem tá preocupada muito com isso, né? E talvez aí seria uma coisa que daria um burst a mais uh, na venda dos consoles e, e no próprio poder de consumo da gente, né? De poder encarar um Playstation e falar assim, não, vou, vou entrar aqui, que beleza, vou ter alguns jogos legais pra mim jogar vou ter muito jogo excelente para me jogar, vou poder comprar alguns jogos, mas hoje é difícil, cara, se você comprar um Playstation, praticamente lançamento nenhum você vai poder jogar, porque é muito caro, jogos antigos aí você vai ter que esperar promoções, assim, muito pontuais para você comprar, porque eles também são caros em relação ao que eles entregam, e aí você fica nesse mix, assim, de ter que ficar jogando Free-to-Play lá dentro da plataforma, que não é o ideal, né, cara, você tem um console ali que tem praticamente os melhores exclusivos do mercado e não poder jogar esses jogos por conta de um, de um poder de mercado que não te favorece, é muito ruim, né? Então eles poderiam melhorar isso aí, dar alguma solução para isso, né? É, um modelo de assinatura melhor, talvez, não sei, aí já é por conta deles. Eles que teriam que pensar em como que eles iriam contribuir nesse sentido. Eu estou aqui apenas para colocar na mesa uh, a realidade que eu vejo a realidade que eu passo como consumidor e como Pessoa que possui aí um console da Sony. Então, bom, é isso aí a notícia. A gente vai ver aí o que, que vai acontecer no dia 9 de setembro e vamos ver o que, que eles vão trazer de inovação para gente, beleza? Então, um grande abraço para você que ficou até aqui e até mais.